Olá, eu sou o professor Cláudio Shrentzin Jr, eu sou professor da Universidade Estadual Paulista da Unesp, sou formado em matemática, fiz meu mestrado e doutorado na área de informática e educação, tenho trabalhado uh, com a temática das tecnologias na educação, o, todo, toda a minha história acadêmica, tenho trabalhado com, essa, com esses assuntos, uh, tenho... Uma experiência por 10 anos coordenando o Núcleo de Educação à Distância da Unesco. E durante esse tempo todo a oportunidade de vivenciar muitas experiências com as quais eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês sobre formação de professores, sobre essa questão de tecnologias na educação, que são assuntos que certamente serão os grandes desafios para a, a, a formação de profissionais para os próximos anos.